Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil, canal criado para inspirar e ativar você que quer é vir morar aqui no Canadá. Aqui nesse canal eu sempre trago conteúdo uh, para facilitar e ajudar você a chegar aqui. E nos últimos dias, né? ontem nós fizemos uma live uh, sobre um evento de recrutamento que estará sendo realizado no Brasil pela província uh, de New Brunswick. E a gente recebeu várias perguntas, uh, fomos atrás de algumas respostas para vocês. E eu quero esclarecer alguns itens aqui para facilitar esse processo, tá? Para vocês não fazerem nada errado e terem as chances de participar disso aí, tá? Esse evento será realizado no Brasil é, no mês de outubro, tá? E a primeira coisa, essa feira de recrutamento, você tem que se inscrever-se até o dia 17 de setembro. Eu vou deixar o link a, aqui na descrição, para você fazer o seu cadastro completo. A única forma de você participar deste evento presencial no Brasil, a primeira coisa a fazer é o cadastro completo, beleza? Aí a pergunta que o pessoal falou, filhão, eu posso participar é, dessa feira lá no Brasil, independente de qualquer coisa? Então, é, quem poderá participar da feira de recrutamento? Vou trazer para vocês aqui, então, as cinco profissões ah, que eles irão entrevistar, Neste evento, tá? E vocês irão fazer exatamente isso aí, ó, segundo o NOC e a função. Mais uma vez. NOC 6322 de Cook, se você é cozinheiro, NOC 7511 truck driver, motorista de carreta, pelo menos 24 meses de experiência nos últimos cinco anos. NOC 8241, operador de máquina Harvest, aquelas máquinas colheitadeira de eucalipto, de pinho. Uh, essa é uma outra função. NOC 8211, login supervisor, 24 meses de experiência nos últimos cinco anos. Se você é supervisor, se você administra, gerencia, pelo menos uma equipe de cinco pessoas, e tem dois anos de experiência nos últimos cinco anos, você também pode ser convidado para uma entrevista. NOC 9431, muita atenção nessa parte aqui agora, filhão. o Mill Operator, você que trabalha com serra circular, você trabalhando com madeireira. E aí vem um outro detalhe. <risos> se você é Cabinet Maker, Carpenter, Production Line, manufacturing Experience, você deve fazer o seu cadastro usando o NOC 9431, tá? Porque se você não utilizar esse NOC, você não terá chance de ser é chamado para entrevista Beleza então isso aqui é muito importante apenas esses cinco nox uh, irão as digamos assim ter a chance de ser convidado para entrevista não significa que todos irão fazer entrevista pessoal então você tem que ter seu resumir fazer tem anexar o seu ECA anexar o seu teste de proficiência de inglês ou francês nesse caso porque normalmente a província de New Brunswick ela dá preferência para quem já tem o tripé do Projeto Canadá tá então se você não tem nível de inglês pode fazer seu cadastro pode fazer mas é, não significa que você será chamado tá outra coisa essencial para não é, restar dúvidas aqui ó apenas as pessoas selecionadas e convidadas pela província poderão participar do evento a gente não tinha essa informação ontem precisa, então o pessoal filhão, eu posso ir lá participar? Não, você não terá acesso a esse evento, esse evento não será provavelmente assim, aberto e divulgado onde vai ser, então se você é engenheiro e for lá no evento, descobrir onde que o evento for lá, você não terá acesso, você não irá participar. Tá? Presencialmente, esse evento uh, será apenas para esses cinco NOCs que eu informei aqui tá então faça mais uma vez faça o seu cadastro até o dia 17 do 9 envie toda a sua documentação se você possui uma dessas habilidades aqui se você tem experiência profissional em uma dessas cinco áreas que eu listei aqui cook cozinheiro truck driver motorista de carreta mais de dois anos de experiência operador de máquina harvest que são essas máquinas colheitadeira Uh, supervisor, tem mais de, 20, mais de 24 meses, mais de dois anos de experiência liderando o turma aí de pelo menos cinco pessoas nos últimos cinco anos. Uh, Só Operator, operador de serra. Uh, então, mais uma vez: Cabinet Maker, uh, Carpenter uh, tem experiência na área de manufatura, na área de produção aí. Você tem que fazer o seu cadastro usando o NOC 9431, tá? Então, isso é muito importante. Beleza? Então, esse vídeo é um vídeo curto para dar essa informação mais precisa para vocês em relação aos eventos. Se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários aqui que eu, tendo a oportunidade, irei responder a todos vocês aí na medida do possível. Tranquilo? Então é isso aí. Ótimo dia para todos. Faça a sua inscrição, porque essa pode ser a sua chance de vir morar no Canadá através de uma oferta de trabalho. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, porque aqui, mais uma vez, a gente vai estar sempre trazendo conteúdo para te ajudar a chegar aqui no Canadá. Deus abençoe vocês, ótimo dia, como sempre, um abraço!